Olá, sou Gladys Gimenez, sou professora aposentada, sou tradutora juramentada e intérprete comercial. Hoje eu posso dizer que estou numa fase maravilhosa. Aos 62 anos consegui finalmente encontrar um caminho que me levasse a realizar meus sonhos e com isso encontrei a no meu, na no no minha trilha, no meu caminho, na minha vida, realizando sonhos e por mais incrível foi eu encontrar pessoas maravilhosas. E entre elas, a é que eu quero falar hoje, do Leandro Fonseca e do Robson Dias, que são pessoas maravilhosas que me fizeram acreditar novamente no modelo de negócio. Por quê? Porque hoje estou fazendo, estou dentro de uma, de um processo chamado Marketing Multinível Digital. E aos 62 anos, tive que reformular todos os meus conceitos de vendas, toda a minha maneira de pensar sobre vendas, que não é mais aquilo de ficar batendo porta em porta, e sim, o fantástico disso tudo é conhecer tecnologia, é aprender tecnologias novas, e os clientes chegarem até você através do nosso celular. Agradeço então para vocês